Oi gente, hoje estou ensinando a vocês a como você faz para você para você para você para você para você baixar o Vivitão no seu PC Então para vocês baixarem eu vou deixar o um link na descrição GitHub né? do GitHub da página deles então você vem na downloads vem na pasta aqui e agora você vai tocar um botão direito você vai com 7 zip ou estar em tudo em rar eu vou deixar o link desses são os melhores extraiadores de arquivos ou abrir arquivo rar o o rar te abrir arquivo rar eu por acaso não vou ativar né porque eu já já tenho uma pasta aqui agora vocês veem que no seu... já que vocês baixaram extrairam o arquivo em zip agora vocês vão tô, vem, vem entrando se pesquisar vocês vêm pesquisar e toca aqui, aqui no cmd gente eu coloquei errado o de cmd de de de, de, sense de administrador vocês executa com mais de administrador de cd mais enter e lembrando para vocês verem esse, seu o diretório do virtual só vem aqui você selecionar qualquer qualquer bo, botão aqui é, você selecionar qualquer arquivo aí Botão direito no digital Vem propriedades Agora você vai copiar o caminho aqui Né, você vai copiar o caminho Assim, ó É assim É assim que copia essa aqui, ó Assim Espera, gente Espera que eu tô tentando Tô tentando entrar aqui Pronto Aí você vai botar o botão direito Vai copiar E cola aqui Deu enter Deu enter agora você coloca o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte texto aqui que eu vou deixar o link na descrição tá vou deixar o link na descrição tá e ou se vocês não verem ou se vocês se vocês não não conseguirem ver direito você eu vou eu vou eu vou deixar o link da descrição do vídeo tá então, vocês vão copiar isso aqui, né? Se você quiser habilitar, VIFTOL, DISABLE, ID, é, des... é, você vai colocar esse seguinte. É, eu... o seguinte. É, o seguinte vou colocar na descrição ou no vídeo. Então, eu só fecho o CMD, já fez isso. E agora, gente, o que você precisa fazer para apertar o -shift Gente, você vai ter que reiniciar seu PC depois de habilitar o pesquisar. Ou você aperta com Shift ESC para o gerenciador de tarefas. Ele, foi, ele abriu. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vem no End Explorer e reinicia a tarefa. Vai aparecer uma coisa aqui, né? Vai aparecer algumas coisas aqui. Então, precisava abrir direito. E pronto. Pronto, gente. É pronto. Pronto. Esse foi é o vídeo de hoje, tá, gente? Esse é o vídeo de hoje, tem como se faz isso e aquilo por aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Já tá, já tá resolvido aí o pesquisar antigo. Aí você pode, você pode usar ele. Você pode, você pode personalizar o seu computador com pesquisar no, no Vivi tal. E esse é o vídeo de hoje que eu canso por aqui. Tchau.